Hello, hello! Semana lucrativa número 36, um espaço onde comentamos os principais eventos que ocorreram ao longo da semana que poderão ter impactado aqui os nossos portfólios e também apresentamos alguns dos resultados trimestrais mais importantes da semana. Por isso, vamos a isso, temos aqui bastantes notícias mais do ponto de vista macroeconómico para falar. Todos os dias os mercados chovem e deixam.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 porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Talvez das notícias mais importantes desta semana, um dos eventos mais importantes terá sido mesmo a reunião de, do BCE, do Banco Central Europeu, e o Banco Central Europeu está, está mais otimista, espera agora um, um crescimento para, para a zona euro, cerca de 5% para este ano. Há aqui alguns dados uh, interessantes que eles reportaram, 5% do, do crescimento do PIB, já para 2022 já só esperam 4.6% e para 2023 2.1%. Quanto à inflação pre prevê-se que seja de, de, de 3%, uh, foi 3 em agosto e esperamos que suba ainda mais durante o outono, mas que depois caia no próximo ano, segundo palavras da própria Cristina Lagarde. Ok? Depois uh, dizer que também houve aqui vários, vários pontos que levaram a, a essa subida da inflação e, e esperam agora então 2.2% de inflação para o total do ano de 2021, 1.7% para 2022, 1.5% para 2023, vamos lá ver se se confirma ou não. Quanto à compra de dívida soberana, de dívida dos outros países, por isso do, do programa de apoio de estímulos financeiros, o Banco Central Europeu vai começar a desacelerar a compra, Cristinho Lagarde diz que não é tapering, que é recalibrar. Eu lembro que uh, tapering quer dizer redução de taxa de compras com que um banco central compra novos ativos, ok? Por isso uh, chamam de recalibrar, mas é tapering, quer queiram, quer não, e, uh, e por isso preveem que vão diminuir as compras uh, para os próximos tempos, ok? e uh, as taxas de juro continuam em mínimos históricos não deverão mudar tão cedo e por isso temos aqui taxas de 0.00% para operações de refinanciamento, 0.25% para taxas de juros aplicáveis à facilidade permanente de assistência de liquidez e também taxas de 0.25% okay? e negativas nos menos 0.5% para uh, as taxas de juros aplicáveis à facilidade permanente de depósito por isso taxas de juros ou muito perto disso em todos os segmentos. O índice de preço médio ao consumidor dos Estados Unidos, que mede a variação dos preços médios recebidos por produtores nacionais de bens e serviços, veio no 0,7% em agosto, quando se esperavam apenas 0,6%. Isto depois de já agosto ter reportado um recorde absoluto de 8,3% face ao ano anterior. E em termos de exportações na China tivemos aqui um grande salto, um grande, um grande crescimento das exportações na China na ordem dos 25.6% quando eram esperados apenas 17%. Voltamos aqui à zona euro para perceber que a economia expandiu 2.2% e que Portugal até é dos países que apresenta maior crescimento dentro da zona euro, o que é bastante interessante. Okay? As despesas com o consumo dos agregados familiares contribuíram fortemente para este crescimento do PIB e, e claro temos a Irlanda a liderar com o crescimento de 6.3%. Portugal também não está mal com 4.9% de subida face a todos estes países que foram reportados agora durante este trimestre. Interessante também tem a ver com esta questão da, da criação de emprego que Portugal parece estar até a liderar com o reforço do mercado de trabalho, dados bastante interessantes. Contudo, Portugal parece também estar ao mesmo tempo mais atrasado a recuperar o PIB interno pré-Covid. Okay? Notícias aqui do Jornal de Negócios revelam que Portugal ainda não recuperou o, os valores de 2019. Quanto a Portugal também, o S&P 500, a Agência de Notação Financeira, manteve o um nível de dívida soberana para Portugal, na classificação BBB, que, enfim, corresponde a dois níveis acima do lixo, isto vale o que vale, mas é sendo o penúltimo na, na categoria de, de investimento de qualidade, por isso o SP500 aqui é manter Portugal exatamente no mesmo nível. E talvez também um dos eventos mais interessantes da semana do ponto de vista de financiamento em Portugal tem a ver com os novos certificados de tesouro que foram aprovados pelo governo, com algumas coisas que não são assim tão boas, ok? Em primeiro lugar, os juros, os juros oferecidos no máximo, que é no sétimo ano, passam de 2.25% para 1.6%, nos dois primeiros anos passa de 0.75% para 0.70%, terceiro ano de 1.05% para 0.80%, quarto ano 1,35 para 0,90, quinto ano 1,65 para 1%, sexto ano 1,95 para 1,30, sétimo ano 2,25 para 1,60% uh, então, e, e isto é mesmo já o, o, menor, o menor valor que se consegue obter num certificado de tesouro de sempre, por isso isto está mais baixo do que nunca e uh, enfim, podes ver mais detalhes aqui no site do IGCP, da Agência de Gestão de Tesouraria e Dívida Portuguesa, que, que apresenta todas as informações já sobre então os novos certificados do Tesouro Poupança Valor. O valor aqui, colocaria entre aspas, porque de valor não oferece rigorosamente nada, como acabamos de ver, a inflação está em todos os níveis superiores a qualquer um destes percentuais pode obter nos próximos sete anos, mas pronto, isso são outras histórias. E quanto a resultados trimestrais, o que é que tivemos aqui? Começamos por Portugal, com a Iversol, a empresa que hum, explora os restaurantes, como KFC, Pizza etc., apresentou os seus resultados trimestrais, mas as receitas mantiveram-se praticamente inalteradas nos 134.8 milhões de euros, já os prejuízos vieram de 22.9 milhões de euros, o que ainda assim é uma melhoria de cerca de 31% face ao ano anterior. A recuperação está mais forte em Espanha do que aqui em Portugal, devido sobretudo às várias, várias medidas restritivas que têm sido ligadas aqui à pandemia. Depois do lado dos Estados Unidos tivemos a RH, Restoration Hardware, do segmento de luxo, móveis de luxo, com receitas trimestrais a aumentar em 39% para os 989 milhões de dólares, lucros a disparar 130% para os 227 milhões de dólares e a empresa a anunciar ainda que vai entrar no mercado do imobiliário de luxo e que também eh, vai lançar o portal para, para os clientes se inspirarem com os desenhos artísticos, da marca, enfim, coisas para designers, eh, algo muito interessante, e ainda a, a chamada RH Media, que é uma plataforma de conteúdos de arquitetura e design. Depois tivemos a American Outdoor Brands, com receitas trimestrais a aumentarem 20.4% para os 60.8 milhões de dólares, enquanto que os lucros aumentaram 94% para os 3.5 milhões de dólares. Lembro que a American Outdoor Brands foi uma empresa que entrou recentemente em bolsa. Okay? Tivemos a GameStop, que tanto tem sido falado ao longo de 2021, com vendas trimestrais a aumentarem 25.6% para os 1.18 bilhões de dólares, prejuízo a diminuir cerca de 50%, mais ou menos, para 61.5 milhões de dólares. E para concluir, tivemos a Kroger, do, dos produtos alimentares, com vendas comparáveis a manterem-se praticamente inalteradas, apesar de que as vendas trimestrais subiram 4% face ao um período do ano passado já os lucros caíram um 43%. Por esta semana é tudo, espero que tenha aqui contribuído ao máximo com algum insight, algum, algum evento em particular que tenha ajudado a compreender o que é que vai no mundo, o que é que vai na economia, o que é que vai nos mercados, por isso já sabes, deixa o teu super like aqui no vídeo para percebermos que é um, um vídeo de valor e assim podemos levar esta informação financeira a mais portugueses, ok? Espero por ti no próximo episódio das Semanas Lucrativas.